O Ministério das Comunicações está testando modelos de rádio digital para saber qual a melhor tecnologia para o Brasil. O ministro Paulo Bernardo falou sobre o assunto no Congresso Nacional. Você confere os detalhes na reportagem de Renata Maia. A audiência foi na Câmara dos Deputados. Uma subcomissão foi instalada para discutir o rádio digital no Brasil. Diante dos parlamentares, o ministro Paulo Bernardo explicou as duas tecnologias que estão em fase de testes. Técnicos do Minicom estão avaliando vantagens e desvantagens dos sistemas americano e europeu. Também não está descartada a possibilidade de um padrão brasileiro. Mas a decisão final não vem apenas do governo. E a nossa disposição, como é, disse no início, é de, junto com o Congresso, junto com o setor industrial, com os radiodifusores e, tanto quanto possível, ouvindo o público, até porque o público é muito difuso nesse caso, é, caminhar para uma definição sobre essas questões. O debate sobre rádio digital volta à pauta do Ministério no dia 1 de setembro, quando será realizado o seminário sobre o assunto.